Vocês sabem qual foi a última vez que o time de vocês se classificou em primeiro lugar? Última vez que eles foram o SEED 1, que eles tiveram a melhor campanha da conferência dele e teriam um mando de quadra até as finais caso chegassem lá? Cinco times, cinco franquias nunca conseguiram o SEED 1, nunca se classificaram em primeiro e no vídeo quando eu listar todos os times em ordem alfabética eu vou avisar nessa hora e dos 25 times que conseguiram, apenas quatro foram campeões nessa última vez Acho que era de se esperar mais de um time que teve a melhor campanha na sua conferência, não? Então sem perder tempo, aí vai a lista com cada franquia, a temporada, a última temporada que eles ficaram em primeiro lugar, a campanha nessa temporada e de bônus o time base, né? o time titular base, para vocês terem ideia de quem estava jogando na franquia na temporada em questão. Começando com o Atlanta Hawks, na temporada 2014 2015, eles tiveram 60 vitórias e 22 derrotas. Ficaram em primeiro lugar na Conferência Leste. Eliminaram Brooklyn Nets e Washington Wizards, mas nas finais da Conferência Leste, perderam para os Cavaliers por 4 a 0. O time base, Jeff Tick, Kyle Corver, Mary Carroll, Paul Millsap e Al Horford. Esse time base, todos eles ficaram empatados no Prêmio de Jogador do Mês em janeiro de 2015, devido à campanha invicta dos Hawks naquele mês, e quatro deles foram All-Stars, Todos exceto o Mary Carroll, o técnico desse time era o Mike Budenholzer, atual técnico do ano. Boston Celtics, há duas temporadas atrás, 2016-2017, 53 vitórias, 29 derrotas, eliminaram o Chicago Bulls, Washington Wizards, mas perderam de 4 a 1, mais uma vez para os Cavs, nas finais do leste. O time base era o Azeia Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Amir Johnson e Walt Horford, no segundo time seguido, o técnico desse time era o Brad Stevens. Brooklyn Nets, em 2001, 2002, ainda New Jersey Nets, 52 vitórias e 30 derrotas, a melhor campanha da história da franquia. Eliminaram Pacers, Hornets e Celtics, chegaram às finais da NBA, mas foram varridos pelos Lakers por 4x0, time base Jason Kidd, Kerry Kittles, Keith Van Horn, Kenyon Martin e Todd McCulloch, o técnico era o Byron Scott. Charlotte Hornets nunca ficou em primeiro lugar na sua conferência, Chicago Bulls foi em 2011 e 2012 50 vitórias, 16 derrotas, foi aquela temporada reduzida por causa do lockout, foram apenas 66 jogos, time base Derrick Rose, Ronnie Brewer, Ruol Carlos Boozer e Joaquim Noah o Derrick Rose era o atual MVP se machucou, sem ele o time mesmo com o Seed 1, foi eliminado na primeira rodada para o oitavo colocado Philadelphia 76ers, o técnico era o Tom Thibodeau, Cleveland Cavaliers foi em 2015 e 2016, 57 vitórias e 25 derrotas, eliminaram Pistons, Hawks, Raptors, chegaram às finais e derrotaram os Warriors na aquela virada de 3x1 para 4x3, sendo campeões da NBA o time era Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e o of Moskov. Os técnicos nessa temporada foram David Blatt, que foi demitido no meio da temporada regular. e Depois entrou o Tyrone Lue, que foi o técnico campeão. Dallas Mavericks, em 2006 2007, eles tiveram um incríveis 67 vitórias com 15 derrotas. Porém, caíram logo na primeira rodada, um upset famosíssimo esse, perdendo para o We Believe Warriors, Golden State Warriors, por 4 a 2. O time base era o Devin Harris, Jason Terry, Josh Howard, Dirk Nowitzki, que foi MVP nessa temporada, e o Eric Dampiero, técnico o Avery Johnson. Denver Nuggets nunca foi primeiro na sua conferência, porém na ABA, na última temporada, antes da franquia migrar para a NBA, 75-76, com 60 vitórias e 24 derrotas, eram 84 jogos, eles ficaram em primeiro entre os 7 times restantes que fecharam essa melancólica última temporada da ABA, mas na NBA nunca. Detroit Pistons em 2006-2007 foi a última vez, 53 vitórias 29 derrotas, eliminaram Orlando e Chicago, mas perderam para o Cleveland nas finais do leste. O time era o Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tashon Prince, Chris Webber e o Rashid Wallace. O técnico era o Flip Saunders. Golden State Warriors foi nessa última temporada, 2019 19 57 vitórias e 25 derrotas, eliminaram Clippers, Rockets e Blazers, chegaram às finais quando perderam para Toronto Raptors. O time, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins, jogou apenas. 3 30 jogos, mas mesmo assim foi o pivô que mais começou os jogos, o técnico Steve Kerr. Houston Rockets foi na temporada anterior, 17-18, 65 vitórias e 17 derrotas, melhor campanha da história da franquia, eliminaram Minnesota e Utah e perderam as finais do Oeste para os Warriors, o time Chris Paul, James Harden, que foi MVP. Trevor Ariza, Ryan Anderson, o PJ Tucker assumiu no finalzinho e o Clint Capella, técnico Mike D'Antoni Indiana Pacers foi em 2013-14 56 vitórias e 26 derrotas, eliminaram Atlanta-Washington e perderam as finais do leste para o Miami Heat o time base George Hill, Lance Stevenson, Paul George, David West e Roy Hibbert, técnico Frank Vogel Los Angeles Clippers nunca ficou em primeiro na sua conferência, mas tem boas chances de ficar nesse ano o que vocês acham? Lakers, 2009 2010, até que já faz um tempo, 57 vitórias e 25 derrotas. Eliminou OKC, Utah, Phoenix e nas finais derrotou o Boston Celtics, sendo campeão. Segundo campeão aqui da minha lista, time base Derrick Fisher, Kobe, Metal World Peace, né, o Runner Test, Paul Gasol e Andrew Bynum, técnico Phil Jackson. Memphis Grizzlies nunca ficou em primeiro na sua conferência, nem na época de Vancouver, nem na época de Memphis. Miami Heat foi 2012 e 2013, 66 vitórias e 16 derrotas. Eliminaram Bucks, Bulls, Pacers e nas finais derrotaram o San Antonio Spurs. Sendo campeões, terceiro campeão aqui do meu vídeo, time base Mario Chalmers, Wayne Wade, LeBron James, que foi MVP nessa temporada, Yudanis Haslam e Chris Bosh, o sexto homem, era o Ray Allen, né, que meteu aquele buzzer beater no jogo 6 das finais contra San Antonio, o técnico Eric Spolstra. Milwaukee Bucks, nessa temporada que acabou de encerrar, 18-19, 60 vitórias, 22 derrotas, derrotaram Pistons e Celtics, mas perderam para os Raptors nas finais do Leste por 4 a 2, time base Eric Bledson, Malcolm Brogdon, Chris Middleton, Antero compo também MVP da temporada, e Brook Lopez, técnico Budenhoser, pela segunda vez ele aparece aqui, além dos Hawks, dos Bucks. Minnesota Timberwolves, foi em 2003-2004, 58 vitórias, 24 derrotas, eliminaram Denver e Sacramento, mas perderam para os Lakers nas finais do Oeste, time base Sam Cassell, Trenton Russell Latrell Sprewell, Kevin Garnet, MVP da temporada e Irving Johnson, que não é o Irving Magic Johnson, é o Irving Johnson pivô, técnico Flip Saunders, segunda vez também no vídeo, além do Detroit, Minnesota. New Orleans Pelicans nunca ficou em primeiro lugar, eles têm uma história meio curta, né? apenas desde que o Charlotte Hornets mudou para New Orleans. New York Knicks foi num longínquo 92-93, 60 vitórias 22 derrotas. Eliminaram Pacers, Hornets e perderam para os Bulls nas finais do Leste. Time base Doc Rivers, hoje técnico dos Clippers, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley e Patrick Ewing. O técnico Air Pat Riley. Oklahoma City Thunder foi em 2012 e 2013, 60 vitórias e 22 derrotas. Eliminaram o Rockets na primeira rodada, mas perderam para os Grizzlies nas semifinais do Oeste. Time base, Westbrook, Sephallocha, Kevin Durant, Serge Ibaka e Kendrick Perkins. Técnico Scott Brooks, aí eles já não tinham mais o James Harden. Orlando Magic foi em 94-95, 57 vitórias e 25 derrotas, perdendo 8 dos últimos 13 jogos. Eliminaram o Celtics, Bulls, já com o Michael Jordan de volta, e Pacers, mas foram varridos pelos Rockets nas finais Time base, Penny Hardaway, Nick Anderson Donald Royal, que nos playoffs cedeu o lugar no time titular o Dennis Scott Horace Grant e o Shaquille O'Neal Técnico Brian Hill Filadélfia, temporada 2000-2001 56 vitórias e 26 derrotas Chegaram às finais eliminando Indiana, Toronto e Milwaukee Mas perderam para os Lakers por 4 a 1 Essa única vitória foi aquela caminhada do Allen Iverson em cima do Tyrone Lu Time base, Allen Iverson, também MVP da temporada Eric Snow, George Lynch Siron Hill e Theo Ratliff. Eu botei de Kambi tombo depois, porque o Ratliff se machucou quando ele tinha sido escolhido para o All-Star Game. Aí o time queria vencer, ele trocou ele para o Atlanta Hawks e pegou o Dikemi Mutombo Foram 50 jogos do Ratliff e 26 jogos mais os playoffs ou Mutombo Técnico Larry Brown Phoenix Suns 2004-2005, 62 vitórias, 20 derrotas Eliminaram Grizzlies e Mavericks, mas perderam as finais do Oeste para os Spurs Time base Steve Nash, MVP Quentin Richardson, Joe Johnson, Sean Marion e Amaris Tudemeyer O sexto homem era o Leandrinho, ainda com 22 anos de idade Técnico Mike D'Antoni, segunda vez que aparece aqui, além dos Rockets estamos quase lá, Portland Trailblazers foi em 91-92, 57 vitórias, 25 derrotas, eliminaram Lakers, Suns e Jazz e perderam as finais para o Chicago Bulls, time base Terry Porter, Clyde Drexler, Jerome Kersey, Buck Williams e Kevin Duckworth, técnico Rick Edelman. Sacramento Kings, 2001-2002, 61 vitórias, 21 derrotas, eliminaram Utah Jazz, Dallas Mavericks mas perderam as finais do Oeste para os Lakers Numa arbitragem das mais controversas da história da NBA Time base, o Mike Beebe, Joe Christie, Pedro Stojakovic, Chris Webber e Vlad Divac, técnico Rick Edelman Pelo segundo time seguido San Antonio Spurs, 2013-14, 62 vitórias e 20 derrotas Eliminaram Mavericks, Blazers... Thunder e Nationals NBA eliminaram o Miami Heat, mandando o LeBron James para fora de Miami. Ele voltou para os Cavs. Time base: Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan e o brasileiro Thiago Splitter, sexto homem. Manoj Ginobili, técnico, obviamente, Greg Popovich. Toronto Raptors foi em 2017 e 2018, com 59 vitórias e 23 derrotas. Eliminaram os Wizards, mas perderam para os Cavs na semifinal do Leste por 4 a 0. Time base Kyle Lowry, Demar DeRozan ou Anunoby, Serge Baca e Jonas Valentunas, técnico Dwayne Casey. Utah Jazz, 97 98, faz tempo, 62 vitórias e 20 derrotas. Eliminaram Rockets, Spurs e Lakers, mas perderam as finais para o Bulls. Ele arremesso, o último arremesso do Michael Jordan. Time base: John Stockton, Jeff Hornacek, Adam Kif, Cromwell e Greg Foster. Nos playoffs, o Brian Russell virou o titular no lugar do Adam Kif E era ele que estava marcando o Jordan naquela última bola decisiva. Técnico James Sloan. E para finalizar: Washington Wizards. Foi na época de Washington Bullets. Foi em 78, 79 a última vez. 54 vitórias e 28 derrotas. Eliminaram Rockets e Spurs. Perderam as finais para o Seattle Supersonics, time titular Tom Henderson, Kevin Gravey, Bob Dandridge e os Hall of Famers Elvin Hayes e o Wes Anderson técnico Dick Moura. Então é isso, vale lembrar que esse vídeo foi gravado entre as temporadas 2018-2019 e 2019-2020. Ao final dessa próxima temporada, por exemplo, dois desses times vão mudar a sua última temporada que eles ficaram em primeiro lugar e não adianta vir aqui em 2025 comentar dizendo que tá tudo errado. Isso é entre 2018-2019 e e 2020 beleza? Valeu então quem assistiu esse, mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço.